Tá ligado, pode pá Ah é meu aliado, desculpa, mas eu cheguei pra esculachar Tá ligado, é desse jeito, então vou mandando A rima que eu vou é de chavando, elaborando Eu vou mandando é no papo Cê tá ligado, mano, que você é um pela saco Vou falando agora a minha rima elaborada A LD52 que chegar tipo uma granada Um, explodiu, cadê o seu talento? Puta que pariu, mano, que eu não tô vendo Se liga aí no papo que cê vai passar veneno É desse jeito, eu chego, mano Calma é que tu ficou? Como aí? calma aí? calma aí? Maluco malandro aqui. Tem um microfone na garganta, pai. Tá falando longe, tá O bagulho assim, tá saindo alto. Ligou? Já era. Primeiro round foi pra conta LD52. Tem resposta do outro lado do MJ. Vem, vem, vem de geral, Que era o Não. Oh. Não. Não. Não. Tu tá ligado que na frente você treme. E nessa fita o bagulho, cê vira suspeito, seu arrombado. Tu tá de óculos, olha na minha cara, seu comédia. E nessa fita o bagulho, eu vim pra fazer estourar dentro da batalha. É a primeira edição naqui, nessa fita o bagulho, eu não fico na mão. Tu tá ligado, taca tá a camisa do, Boris, do Borussia. E nessa fita o bagulho, cê se assusta. Aê, tu falou que. MC de quebrada E nessa fita tá ligado Te deixo é na estaca Te deixo quebrado até Te mato no pe no mic essa fita não do Miguel É isso então Ó o comandante Hamilton Ixi. Aí Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem Barulho para... Nossa, esqueci o nome a, a, a LB sebrou. Barulho para a LD52 Vai Barulho para a MJ uhum. 1 a 0 ALD 5 2 MJ terminou, MJ volta Vai, tchau ah, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem aí Tu tá legado que eu vim de RDP E nem vou passar sufoco Tu vai passar sufoco seu ramelão Aí se tu ficar mostrando na quebrada Cê vai rodar então Que eu tô com sangue no olhos, rimando com ódio Pode ir que nessa fita o bagulho Eu não quero chegar no pode Quando eu chegar e nessa fita Os menor que tiver lá embaixo Eu vou incentivar sempre rimando de pouco com Coração com a alma Sempre com o Mike é na mão Tu tá ligado que mandou logo a resposta Nessa fita ou bagulho Cê tá logo é de costa, tá? Cê tá é de lorota E nessa fita ou bagulho Na minha frente você roda Fechou Tem resposta de ALD52 Vai que vai Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Então vem com nós família Daquele jeito. Falou da minha me chamo de comédia, pera aí, levanta a cabeça Tá refletindo a sua inveja Cê tá ligado, desse jeito pode pá Aê meu aliado, eu cheguei pra esculachar Vou mandando no papo e minha rima é rara Sou lá do CK, tá ligado, Aí meu cara Eu vou falando agora, desse jeito pode pá Suas rimas é uma bosta e seu talento Onde que eu vou achar, eu ainda não achei É desse jeito que eu vou falando Mantenha calma, calma parceiro, você tem que ficar se segurando oh, Vou falando papo, pode pá, é desse jeitão Parece que você tá nervoso, calma aí seu coração